E aí, galera, oi de São uma cena da English Experience com a nossa 15ª aula do nosso curso de Reading and Writing, que é o nosso curso de leitura e interpretação de texto. Porque, afinal de contas, existem várias formas de você absorver, de você aprender o idioma, e através da leitura é uma das formas mais eficientes de você poder deixar o seu vocabulário maior, de você poder conseguir se comunicar de uma forma mais inteligente, digamos assim. É lógico que nessa aula a gente não vai ficar só lendo o texto, você vai ter um áudio para você poder ouvir, depois você tem uma atividade para você poder praticar e assim exercitar realmente se você está entendendo, se você está aprendendo o que está sendo discutido aqui na aula. Lembrando também que você tem um PDF igual esse aí na tela que você está vendo para você poder baixar e o MP3 com esse áudio que a gente vai ouvir daqui a pouco, beleza? O importante aqui é você realmente assistir a aula, fazer suas anotações, fazer as atividades que daqui a pouco a gente vai ter, para assim você garantir que você vai realmente aprender, e não só ficar sentado assistindo a aula, a gente tem que colocar a mão na massa, não é mesmo? Mas bora então ao que nos interessa. Eu já dei zoom aqui na tela para ficar maior para vocês. Lembrando que na descrição desse vídeo tem o um link para você poder baixar o material, beleza? Eu vou lendo para você, vou dando pausa vou explicando aí, é, fazendo algumas observações sobre a tradução. Então bora lá. I have a question. Ok. Então, ó. hi. Oi. Olá. I have a question, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Lembra sempre que a tradução a gente pode brincar com ela, né? não precisa ser aquela coisa fechadinha. A gente pode adaptar ela para fazer mais sentido na nossa língua, no caso, Português. Where would you prefer to live? E aí ela faz a pergunta. Where would you prefer to live? Onde você preferia, preferiria, gostaria de morar? Né? Onde você prefere? A gente falaria como Ah, onde você prefere mor morar? Essa seria a forma que a gente falaria em português. Onde você prefere morar? By the ocean or in the mountains. By the ocean or in the mountains. Então, assim, esse by the ocean seria no oceano, mas não faz sentido a gente falar ah, morar no oceano. Então, a gente pode traduzir como perto do oceano, próximo ao oceano ou nas montanhas. Né? Essa é a pergunta. Onde você é, prefere morar? No oceano, perto do oceano ou nas montanhas? China underscore Boo. I live in the middle of a city. Ok, aqui eu não mencionei China Bu seria a pessoa que mandou a mensagem, talvez no Twitter, em alguma rede social, né? E aí o próximo é, I live in the middle of a city. Eu moro no meio de uma cidade. Então, I live in the middle, eu moro no meio, né, de uma cidade, no centro, né? City. The air is dirtier here than the mountains. Ok. The air is dirtier. Então, o ar é mais sujo here, aqui, né, no caso onde ele mora, ali no centro da cidade, than the mountains, do que nas montanhas. I think that the mountains have cleaner air than the ocean. Show. E aí ele fala, I think that the mountains, eu acho que as montanhas have cleaner air. Então, eu acho que as montanhas têm ar Cleaner, mais limpo, mais puro Than the ocean Do que os oceanos so I, would choose the mountains. so I would choose the mountains Então eu escolheria as montanhas Então agora a gente consegue entender melhor esse texto Alguém provavelmente postou numa rede social ó, Ah, eu tenho uma pergunta Onde vocês preferem morar? No, no oceano, perto do oceano ou nas montanhas? Aí essas pessoas aqui começam a responder. Então a pergunta foi da China Gu, depois o David responde, o Tony vai responder, a Jenna também. Tá? Então aí a gente começa a entender a que, que se refere esse texto, beleza? Então bora continuar. David 2000. David. The mountains are beautiful. E aí o Tony P responde. The mountains are beautiful. Então as montanhas são lindas. But there isn't much to do up there e aí ele fala but there isn't mas não tem much to do não tem muito a fazer up there então up there é lá em cima né no caso ele está se referindo às montanhas ah, não tem muito para fazer lá em cima não tem muito o que fazer lá nas montanhas the ocean is more fun the ocean is more fun então o oceano é mais divertido. Aqui a gente pode entender como as praias, né? Então as praias são mais divertidas. There are movie theaters, stores, cafes and restaurants in my city near the ocean. Beleza. Aí ele responde, ó. They are movie theaters Então, existem ou a a cinemas, stores, lojas, cafés, seria cafeteria, lanchonete, né? And restaurants e restaurantes. In my city near the ocean, na minha cidade, próximo ao oceano. And I can play all my favorite water sports too. And I can play, e eu consigo, eu, eu posso play all my favorites. Então, eu posso brincar, eu posso jogar todos os meus favoritos, Water Sports, todos os meus esportes, todos os meus favoritos esportes de água, né? Tipo surf, é, é, kite surf, Enfim, esportes que ele faz na água. Too, que é o também. Bora partir para o próximo. Lembrando que você tem esse material para você poder baixar, beleza, pessoal? Love to ski and play other winter sports. So ok, aí a Dina vai começar a falar: I love to ski. And play other winter sports. Então, I love to ski. Eu adoro esquiar. And play e jogar, e brincar, e praticar. O play tem vários sentidos, tá? And play other winter sports. E praticar outros esportes de inverno. So for me, the answer is the mountains. E aí ela fala, so for me, the answer is. Então, para mim, a resposta é the mountains, as montanhas. Mountains. I also like swimming, but we have lakes in the mountains. Ok. I also like swimming. Eu também gosto de nadar. But we have lakes in the mountains. Mas nós temos lagos nas montanhas. Mountains. So I can swim there in warmer weather. So I can swim there. Então, eu consigo, eu posso nadar lá in warmer weather, no, no clima mais quente. Genet 23. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Ok, ó. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Então, nas montanhas, as árvores e as plantas mudam mais conforme as estações, né? Mudam mais com as estações. E aí a gente traduziria como conforme as estações. Acho que faz mais sentido traduzir dessa forma. Seasons. In the fall, the trees turn red and they look amazing. Okay, in the fall, então é, no outono, the trees turn red. No outono, as árvores se tornam vermelhas e elas and they look amazing. Elas ficam e elas se parecem incríveis. Aí a gente pode falar como e elas ficam incríveis, né? Lembra a tradução que não precisa ser ao pé da letra. A gente pode brincar para fazer mais sentido. Amazing. You can't see these fantastic changes by the ocean. Ok, you can't see these fantastic changes by the ocean. Então, você não consegue ver essas mudanças fantásticas no oceano. Na verdade, no fundo do mar você consegue ver algumas coisinhas interessantes, né? It just gets colder or hotter. E aí ela fala, it just gets colder or hotter. Então, ela está se referindo a quem? Ela está se referindo ainda ao oceano. Ó. It just gets. Então, ela está se referindo esse it ao oceano, que foi a última coisa que ela mencionou. Então, ele só fica mais frio ou mais quente. N underscore B. Fall and winter in the mountains are terrible. Beleza. Aí o Jack começa a falar. Fall and winter in the mountains are terrible. Então, outono e inverno nas montanhas são terríveis. Terrible. It's always cold and snowing. Ok. It's always cold and snowing. Tá sempre chovendo, tá sempre fio e nevando. Cara, a gente as brasileiro tudo que a gente quer é isso, né? Um friozinho com neve caindo, a gente olhando pela janela, aquela paisagem cheia de neve. Mas para quem mora lá, é chato e é entediante, né? A gente entende. É igual a gente quem mora na praia, né? Aquele clima quente, abafado. Mas para quem tá de fora, é ótimo, né? Vive na praia. A gente não. It also gets really windy. Ok. It also gets really windy. Ele também fica... Aqui é engraçado. Vamos observar essa frase aqui. Ó. It... Ele está se referindo ainda às montanhas. tá? Ó. It also gets... Ele também gets really windy. Esse get, você sabe que tem vários sentidos, né? Então aqui a gente pode traduzir como? As montanhas também ficam ventosas, com bastante vento, né? É uma tradução que a gente pode brincar com ela também para fazer uma sentinela E lá também venta bastante. Eu, eu fala, a gente, como que a gente fala ali em português? Ah, é frio, neve e venta bastante. E aí, como que foi falado em inglês? It also gets really windy E também fica muito ventoso, com bastante ventania, enfim so eu prefiro o oceano. Então eu prefiro o oceano. Jacky, I love the mountains, but I love the ocean too. Ok, Isabel vai falar. Ó, I love the mountains. Eu amo as montanhas. But I love the ocean too. Mas eu amo ocean, o oceano, o oceano também, os oceano, o oceano também. Two. I live in Los Angeles, in California. Ok. I live in Los Angeles, in California. Então, eu moro em Los Angeles, na Califórnia. California. I have the ocean in front of my apartment and the mountains behind. Ah, privilegiada ela, ó. I have the ocean in front of my apartment. Então, eu tenho o um oceano na frente do meu apartamento and the mountains behind. E as montanhas atrás. Então, ela está no meio, né? De frente o oceano e atrás as montanhas. Behind, so I can enjoy them both. So I can enjoy them both. Então eu consigo, ou eu posso é, curtir os dois. Enjoy them both. Them both seria os dois, né? Ambos também poderia ser traduzido assim. Então eu consigo é, curtir, aproveitar ambos. Both. Isabel, fourteen. <coughs> My cousins live in a town by the ocean. Okay. My cousins live in a town by the ocean. Meus primos moram em uma cidade próximo... Meus primos moram em uma cidade no oceano. Então, esse no oceano fica estranho, né? Perto do oceano, próximo ao oceano, com é essa ideia, né? And in the summer it's very busy and noisy. And in the summer it's very busy and noisy. Então, o que, que ele está querendo dizer? E no verão é muito cheio, muito, com muita gente, muito ocupado, sabe, muito corrido e barulhento. There aren't as many people in the mountains, and I prefer that. Ok. There aren't as many people in the mountains. There aren't, então não há as many people in the mountains. Não há, não tem muitas pessoas nas montanhas. And I prefer that. E eu prefiro isso. Nossa, tá parecendo eu, né? Eu também gosto de jogar mais sossegado, mais calmo, mais relaxado. Então, a Lisa prefere uh, as montanhas por conta disso. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o nosso texto. Esse mesmo áudio você tem para você poder baixar, ok? E agora, o que a gente vai fazer são os exercícios, né? Que de nada adianta a gente estar tá aqui fazendo isso se não fizer a parte de interpretação. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Se vocês conseguirem, baixe esse material, dá pause pausa lá no vídeo faz aí a, as respostas. Se não... É, da pausa aqui, vai olhando a tela e vai buscando responder também, que eu já vou é, já vou te dar a resposta, vou te falar qual é a forma correta de responder aqui, beleza? Então faz isso daí, rapaziada, pode dar uma não, beleza? Então vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e fez a atividade, bora fazer a correção então, beleza? Bora lá, ó, number one, read the text, então leia o texto, write the correct names next to the sentence. Então, você tem um exemplo aqui. ó. I live near the ocean and the mountains. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou que mora perto do oceano e das montanhas? Qual desses? Aqui no exemplo já está dada a resposta que foi a Isabel 14. Okay? Aí você vai lá e risca. Número 1. Um, I can play my favorite sports in the mountains. Então, quem consegue, quem pode é, jogar, brincar os seus esportes favoritos nas montanhas? Quem foi que disse isso? A resposta correta é... A Gina, Gina, 23, isso. Número 2, I think the mountains are amazing in the fall. Então, eu acho que as montanhas são incríveis no outono. Quem disse isso, pessoal? Foi a Anna, underline, B. Número 3, deixa eu só dar uma puxadinha aqui, isso, aqui. Número 3, by the ocean. It's more po populated. Lembrando que nem todas as palavras, as frases são iguaizinhas. Por isso que é interpretar, né? É, às vezes está usando sinônimo e tudo mais. Então, quem foi que disse que no oceano é mais, é, tem mais gente? né? É mais popularizado. Populated seria com população, né? Tem mais pessoas. Quem foi que disse isso? Foi a Lisa 12. Number 4. The mountains are more boring than the ocean. Então, as montanhas são mais entediantes do que os oceanos. Quem foi que disse isso? Foi o Tony underline P. Number five. The mountains aren't as polluted. As montanhas não são tão poluídas. Quem disse isso? David... 2000. Two, two That's right. Number 6 The weather is worse in the mountains. Então, é, o clima é pior nas montanhas. Quem foi que disse algo similar a isso? Foi o Jack T. Então, essa aqui é a resposta da número 1. Um. Bora, então, para o número 2. Deixa eu ver, são seis questões, isso. Answer the questions with full sentence. Então, se você não respondeu, dá pausa no vídeo agora e tenta responder essas perguntas aí. Se você já respondeu, bora partir, então, para as respostas. Ó, oh, exemplo, whose family lives by the ocean? Então, quem mora? qual família mora próximo ao oceano? Lisa's family lives by the ocean. E aí você pode, é, você vai responder com suas próprias palavras, usando o texto, usando, você pode até usar frases que estão no texto, tá bom? Deixa eu apagar aqui e a gente começa, então vai lá. Número 1, um. what can Isabel see when she looks behind her house? Então, o que a Isabel consegue ver quando ela olha para o lado de trás da casa dela? Vocês podem responder da seguinte forma. Ó. She can see the mountains. Ok? Busca responder, gente, completo, tá bom? Dessa forminha, não só the mountains, tá? Tenta responder completo. Number two. Where does Gina go swimming? Então, onde que a Gina vai nadar? Onde que a Gina nada? Seria né? mais ou menos essa tradução. Ó, she goes swimming in lakes. Então, ela nada ou ela vai nadar nos lagos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Acho que tá melhor. Isso. Número 3. What does David think about the air in the city? Então, o que, que o David pensa sobre o ar nas cidades? Oh, he, thinks, he thinks it's dirtier than the mountains. Então, ele acha que ele é mais sujo do que das montanhas. Então, ele acha que o ar do oceano é mais sujo, o ar das cidades, né? São mais sujos do que o do, do, do, do, das montanhas. Número 4. Where does Tony play his favorite sports? Então, onde que o Tony joga, pratica seus esportes favoritos? He plays them in the ocean. Então, ele os pratica... Nos, no oceano. number 5. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Uh, how does Anna think the ocean changes in summer? Então, como que a Anna acha que os oceanos mudam no verão? Ó, oh, ela falou que, a uh, She thinks it gets hotter. Então, ela acha que fica mais quente, né? As cidades ali que são banhadas pelo mar. number 6. Deixa eu subir aqui. Number six. Uh, where does Jack think the ocean is better than the mountains? Então, por que, que o Jack acha que os oceanos são melhores do que as montanhas? O que, que ele disse sobre isso? Então, ó. He thinks the weather is better by the ocean. Então, ele acha que o clima é melhor no oceano, próximo ao oceano, beleza? Então, essas são as respostas do exercício 2. O exercício 3 é aquele nosso exercício de uh, fazer um parágrafo, fazer um texto, alguma coisa relacionada ao que a gente estudou. Então, deixa eu ler para vocês aqui quais são né, o guia para vocês fazerem. Ó. Think about your ideal place to live. Então, pense no seu lugar ideal para morar. How is be How is it better than where you live now? Como que ele é melhor do que o local onde você mora agora? Write a description of your ideal place and compare it to your home. Então escreva uma descrição do seu lugar ideal e compare-o com a sua casa. Think about the things below, então pense sobre as coisas abaixo. Use as many comparative adjectives as you can. Use o máximo de comparativos que você conseguir. And remember to use also and to. Então, e lembre-se de usar o, o também e também, o also e o to, que tem regras diferentes. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês aqui é eu tenho mais de 60 aulas só de gramática separada por títulos, por temas, né? comparativo, superlativo, present, perfect, past, perfect, enfim. Tudo que você pensar que é o mais importante da gramática em inglês, você vai encontrar aqui. É só você procurar nas playlists, inglês para iniciante, intermediário, avançado, que você vai encontrar tudo lá, beleza? Dá uma olhada lá que lá eu vou ensinar como usar o also, o to, comparativo. Se você não sabe, então eu super recomendo que você faça essas aulas também. Mas vamos lá. Então você vai usar como guia essas, essas perguntas que estão aí. What is the weather like? Como é o, o clima? What is, what is there to do? O que, que tem lá para fazer? É esse lugar ideal, né? Comparando sempre com onde você mora atualmente. What does the place look like? Como esse lugar se parece? How many people are there? Quantas pessoas tem é, um lugar populoso ou menos pessoas? How clean or polluted is it? Quanto, quanto é poluído ou limpo esse local? Como é? É poluído? É limpo? Como que é? Você vai falar um pouquinho sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já deixa o like maroto aí no vídeo, beleza? E esse parágrafo você pode escrever aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder corrigir, eu vou dar um feedback se tá legal, se não tá, o que você precisa melhorar, onde você errou, onde você acertou, tá bom? Então coloca aí, aproveita aí essa, é, essas dicas que eu tô dando e coloca a sua mão na massa para você realmente aprender. E lembre de baixar o material que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Fui e até a nossa próxima aula. Bye bye!